Epson Ecotank Mono 2120, Epson Ecotank Mono Bem-vindo à análise da impressora Epson Ecotank Mono 2120, uma excelente opção para impressões em preto e branco com alta qualidade e economia. A marca Epson é conhecida mundialmente por sua excelência em tecnologia de impressão, e a linha Ecotank Mono é especialmente projetada para oferecer um desempenho excepcional em impressões monocromáticas. Com a tecnologia de tanque de tinta da Epson, a impressora Ecotank Mono 2120 é capaz de imprimir até 11.000 mil páginas em preto com apenas um conjunto de garrafas de tinta, oferecendo uma economia significativa em comparação com impressoras tradicionais que utilizam cartuchos de tinta. Além disso, a impressora oferece uma alta velocidade de impressão de até 20 páginas por minuto, tornando-a ideal para ambientes de escritório com alta demanda de impressão. Outra característica interessante da Epson Ecotank Mono 2120 é sua conectividade, permitindo a impressão a partir de dispositivos móveis e acesso à nuvem, facilitando ainda mais o processo de impressão. Embora seja difícil encontrar desvantagens na Epson Ecotank Mono 2120, vale lembrar que a impressora é projetada especificamente para impressões monocromáticas, o que significa que não é a melhor opção para quem precisa de impressões coloridas. Se você está procurando uma impressora confiável, de alta qualidade e econômica para impressões monocromáticas, não perca mais tempo e adquira a Epson Ecotank Mono 2120 hoje mesmo. E ao comprar através do nosso link afiliado, você ainda recebe um pacote de bônus exclusivo para melhorar ainda mais a sua experiência de impressão. Não perca mais tempo e faça já sua compra. Canal CH Tech. Consertamos máquinas de escritório. Máquinas impressoras. Ploters. Copiadoras. Entre em contato conosco e agende já uma visita técnica. Obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo.